Hoje eu vou te dar três ideias para você se vestir quando você não tem nada para se vestir. Olá, meu nome é Marcela Damaso, sou estrategista de estilo e eu peço para você já curtir esse vídeo, deixar o teu like aqui, me seguir para mais dicas. Bom, quantas vezes você já olhou para o teu guarda-roupa e pensou, eu não tenho nada para usar, não tenho nada para vestir? Se Cada vez que alguma seguidora, alguma aluna minha dissesse isso, eu realmente estaria milionária. O que acontece é que não é que você não tem nada para vestir, você apenas não sabe como combinar as peças, como coordenar todo o seu guarda-roupa e usar as suas peças, as de sempre, de uma forma mais diferente. Então, toda vez que você já olha para o seu guarda-roupa, você já vê aqueles mesmos looks e você provavelmente já está cansada de usar as mesmas roupas na verdade, de usar os mesmos looks. E toda vez que você pensa que não tem o que usar, o que acaba acontecendo é que se você tem alguma reunião, alguma, é, algum evento especial, importante, alguma ocasião especial, você acaba comprando mais uma roupa. Porque na tua ideia, na tua cabeça, você precisa daquela roupa porque nada mais ali no teu guarda-roupa faz sentido. Né? O que na verdade não é muito verdade. Mas eu tô aqui pra te dar essas três ideias pra você se vestir, pra você usar quando você disse que não tem nada pra usar. Então, vamos lá pra primeira. A primeira, você já vai usar os looks que funcionam. Que são esses looks que funcionam? Não é aquele uniforme que você sempre usa e que você já tá cansado. Sabe aquele dia que você usou uma roupa incrível e adorou? É isso que você vai fazer. Você vai continuar usando essa roupa incrível. E não importa... Tá? Se você vai repetir look ou não. Gente, isso tá muito ultrapassado, é, são coisas que nem fazem muito sentido já, né, em 2023. Como o pessoal fala, até a duquesa, né, até a princesa agora, repete os looks, né, uma mulher da realeza que poderia usar uma roupa por dia, tá? Isso não é sustentável, não vai deixar teu guarda-roupa sustentável, e não repetir look não vai te fazer uma mulher estilosa. Guarda muito isso que eu tô te falando agora. O que vai fazer você ser estilosa é a tua identidade, a tua personalidade e a forma como você vai montar esses looks. Então, se é um jeans, uma camiseta que você colocou, de repente você trocou o tênis, colocou um sapato, um sapato de salto e se achou maravilhosa, é isso que você vai usar. Ou se não, foi uma saia, de repente você cansou de usar calça jeans, igual eu conto aqui que isso já aconteceu comigo, cansei de usar calça jeans, então eu vou usar mais saia porque eu me sinto mais feminina, mais bonita... Você vai e usa a saia. Se é o blazer que você colocou um dia e colocou com uma mini saia jeans, ou uma calça vermelha de outra cor, de alfaiataria, e aí você colocou uma camiseta branca, um sapato, uma mule, uma mocassim, se sentiu bonita, é esse look que você vai usar. Você vai resgatar aquilo que te faz sentir bonita, aquilo que te faz sentir uma mulher poderosa, uma mulher que tenha autoestima elevada. Então, use e abuse desses looks. Eu sei, porque todo mundo tem aquele look, sabe quando você tá assim meio pra baixo, que você coloca já pra se sentir bonita? E se você não faz isso, sugiro que você faça. Quando você estiver num dia que você esteja meio pra baixo, que falta né, um pouquinho de glamour, alguma coisa, né? Você coloca essa roupa que te deixa mais bonita, mais empoderada, que eu tenho certeza que algumas coisas vão melhorar. Às vezes não passa de tudo, mas certamente muita coisa melhora. É melhor. A segunda ideia que eu te dou é a motivação. Então, assim, às vezes a gente precisa de um empurrãozinho, né? Às vezes a gente não acorda motivada, acorda naquele dia, sabe? Meio, meio estranha. E aí você precisa desse empurrãozinho. O que, que eu faço normalmente? Vou começar por alguma coisa. Pode ser pelo evento que eu tenho aqui. então você tem uma reunião já começa pensando na roupa que eu tenho que ir, que tem que ser assim, você já elimina, sabe? Se você tem um evento que é super formal, você já vai começar eliminando as peças, já vai eliminar calçadinhos, é, tênis, camiseta, porque você precisa de um look mais formal. Ou pela cor também, isso é bem legal e é muito interessante. Você simplesmente vai eleger uma cor e vai combinar o resto do seu look a partir dessa cor. Então, você quer usar branco, você vai pegar essas peças e vai fazer um look total white, um look todinho branco. Ou se não, pink, né? Aproveitando esse, esse momento do Barbiecore, que a maioria das pessoas estão usando, das mulheres estão usando esse rosa, que é um pouquinho mais... é um rosa chiclete, né? Que ele é mais forte, então, você vai eleger essa cor e vai combinar todo o resto do seu look com isso. Então, pode ser uma saia, pode ser uma camiseta, pode ser uma bolsa, um sapato. Você elege a cor e parte deste princípio. E também pode partir do princípio de uma peça de roupa, né? Isso funciona muito. Às vezes eu levanto e eu quero usar uma saia midi. E aí, eu vou atrás desses outros elementos que vão compor o meu look. Então, eu tenho já em mente que eu quero essa saia midi. Não importa a cor, vou lá, pego, elejo uma, né, uma saia, e a partir daí eu começo a buscar se eu quero usar camisa, se eu quero usar uma, uma regatinha, ou se eu quero usar malha, tecido plano, renda, se eu quero fazer um look mais pesado, aí eu coloco um, um coturno, ou se não, eu coloco um tênis, uma rasteirinha. Entende que isso tudo te motiva a compor um look mesmo sendo sabe aquele mesmo look que você usa, de repente você acha uma nova motivação para usar esse look e às vezes muita, e muitas vezes de uma forma diferente. E a terceira e última que é assim, uma das que eu acho mais fáceis para aqueles dias que você não sabe o que você vai vestir, são as chamadas one pieces, que é o quê? É uma peça única. Então, é um vestido, um macacão, um macaquinho. Você vai colocar aquele vestido, Percebe, que você não vai precisar pensar na parte de cima de baixo, tá tudo ali. A única coisa que você vai precisar de fato é pesquisar, entender aí o que você quer usar, são os acessórios, é o sapato, é a bolsa, é o brinco, é a maquiagem, é o cabelo, é só isso. É muito simples e muito fácil. E aí você capricha também, né, nos acessórios para dar aquele up. E o ideal também, eu já falei em vários vídeos aqui, é que você tenha peças assim que que te façam se sentir bonita, que sejam peças bem estruturadas, porque quando a gente às vezes não quer usar nada e nada serve, nada tá legal, essas peças estruturadas costumam deixar a gente mais bonita uh, e com autoestima elevada. Então, quando você tem uma peça dessa, por exemplo, um vestido igual esse, né, pode ser um vestido curto, com uma estampa, uma estampa clássica, isso funciona bastante. A única coisa que realmente você vai precisar pensar são os acessórios. E aí, curtiu as dicas? Se você curtiu, deixa um like nesse vídeo, aproveita, se inscreve no meu canal e me siga para mais dicas.